Dentro do estoque de uma loja, principalmente o objetivo é garantir efetivamente a entrada e a saída dos produtos, para que a loja esteja sempre abastecida, evitando gargalo na expedição dos itens e o time de compra possa planejar novas reposições. Eu sou o Vinícius Sereda e esse é o terceiro vídeo da série sobre varejo. No estoque, nós temos os coletores e celulares, que são equipamentos preparados para fazer o rastreio, captura, coleta de informações e envio para RT, mantendo as equipes atualizadas e com alta produtividade. Temos também as impressoras térmicas e os coletores, que podem ser atualizados para a gestão desse estoque, podendo operar e ter a sua bateria substituída, mesmo que eles estejam quentes, e funcionam também em, temp em baixas temperaturas com até menos 30 graus.